Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho! Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá Tanquinho, olá Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast e hoje a gente está contando com a presença do ilustre Hilton Souza. O Hilton escreve já há quatro anos lá no Palio de Ar, ele tem uma jornada que ele mesmo emagreceu aí 15 quilos mais ou menos, depois de um, de um tempo com alimentação não, não adequada, e aí começou a fazer o blog, escreve bastante artigo lá mesmo, tudo bem, Elton? Tranquilo, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né eu sabe que eu gosto pouco de falar, uhum. o seu contrário, então assim, sempre fico muito agradecido pelas pessoas me dão a chance de falar até babar. <risos> Oi, então, você vai poder aproveitar, Hilton, porque as perguntas são rapidinhas, mas o tempo de resposta é todo seu. E para começar, a gente deu uma visão rápida sobre você e seus projetos. Você acha que ficou faltando falar alguma coisa sobre você, Hilton? Cara, não, é isso mesmo. Né? É, esse é, o, é o, o, o resumo em 30 segundos desse trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos aí. Tá certo. Bom, e para quem quiser saber mais, a gente vai deixar todos os links, como de costume, na descrição, para vocês acessarem todos os projetos do Milton. Bom, para começar, a gente gostaria de saber como, como né, quando e por que você começou a se interessar por esse negócio de saúde, alimentação, o que você comia, etc. Olha só, por volta de 2010, mais ou menos, eu estava bem acima do peso, né? estava com 15 quilos acima do que eu estou hoje. É, é engraçado que, se você pega pelas, pelas medidas convencionais, eu estava no meu peso ideal. Eu conheço 76 em 76, é, pesava 76 quilos, né? então teoricamente estava no peso certinho. Mas o percentual de gordura é muito alto, 7, 28 de gordura. É, e aí, o que eu fiz na época? Procurei um nutricionista para tentar emagrecer, um aficionista convencional, né? não sabia nada de, sobre alimentação low-carb, nem necrologia. E ela me tirou uma, uma dieta da gaveta. Aí me deu, né? É a famosa dieta do isopor, né? Cara? Você come tudo sem gosto, tudo light, tudo diet, tudo integral. É uma tralha que a gente sabe. Eu tentei seguir e durei dois dias, mais ou menos. Você vai querer coisa? Dane-se. Não gosto de fazer dieta porcaria nenhuma também, não. Voltei para a minha vida. E aí, coincidentemente, em 2010 mesmo, um amigo me mandou um, um e-mail e ele se um link para um, um artigo do Arthur Devane. Aí, o Devane é um dos gurus da, da dieta palha fora, né? Além de coisas. Uhum. Eu li aquilo, pô, pra mim aquilo se encaixou muito bem. Sabe? Esse paradigma evolutivo, né? eu, eu tendo vindo de formação em ciência exata, né, a questão do método científico fala muito forte pra mim. Né? E tudo que o cara falava tinha muito sentido. então eu achei bonito, eu falei, não, mas é legal, mas eu não vou fazer isso agora não. Aí continuei pegando a minha vidinha. E quando chegou em 2013, né, eu estava aí no máximo do meu peso já, 77, 30, 78 quilos. Eu falei, pô, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu lembrei, aquele meio, no livro de 2010, voltei nele, né, peguei, o meio, livro, reli li, li o artigo do Devane, e por algum, não me lembro como eu fui cair no site do marxismo. Né, o o, o, o Primal Coup. E aí foi a divisão de águas para mim. Né. Na época eu não conhecia, por exemplo, o Borgo do Tossonto, eu não conhecia o trabalho de vocês, nem do Raif Leurie, não conhecia conheci o Rodrigo Colesso. Né, então a minha referência foi o marxismo, desde o Palmeiras. Então, comecei a ler aquilo ali e a casa está caindo. Né, cara? Você sabe como é que é quando a gente hum. começa a embarcar o negócio Puta, tudo que eu sei está errado. cara. É, então, eu me fiz o seguinte desafio. Eu falei: não, eu vou, eu vou experimentar isso por 60 dias. Né? Eu morri de medo de comer um monte de gordura. Né? Vou fazer um exame de sangue e vou fazer, vou fazer o teste por 60 dias. Né? Daqui a 60 dias eu faço exame de novo, meus exames estavam de normais para começando a se alterar. Né? Apesar do peso extra, não estava tão ruim ainda não. Me incomodava mesmo era o peso. E fiz os exames, beleza? 60 dias depois, quando eu fui fazer a segunda bateria de exames, eu já estava pesando 8 quilos a menos. Né? E todos os marcadores melhoraram, assim, absurdamente. Só que aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a minha família estava morrendo de medo, me Pô, você vai. Você faz um infarto, as artérias vão entupir, vai ser o fígado, seu rim, seu pulmão, sua unha vai encravar. Não precisa pensar a galera ele quer empurrar para a dieta. Então, por conta disso, eu comecei a escrever o blog. Eu escrevi o blog justamente para tranquilizar a família. Então, eu postava artigos com, com embasamento científico, falando porquê que você estava escolhendo aquele caminho e aí, à medida que os exames foram saindo, né, eu, no meu primeiro ano, eu fiz exames de dois em dois meses. Eu postava sempre o resultado dos exames todos eles fiz, fazendo um monte de gráfico para verem que o negócio não era, né, não era o bicho de sete cabeça que eles estavam pensando que era. E a partir daí o blog começou a tomar forma. Então assim, foi uma coisa totalmente impensada, vamos dizer assim, né? O objetivo era dar notícias minhas para a minha família, que uhum. mora no interior. Só que depois de um tempo eu conheci o, conheci o Dr. Sol, né, a gente trocou muita ideia na época e ele começou a fazer referências dentro do blog dele para o meu. É, as pessoas começaram a, a me enxergar, mais, a ver o blog e depois eu tomo o corpo de verdade. Né? Então é, é, é, esse, é nesse caminho que eu vou, comecei a investir no blog né? depois de um ano mais ou menos, é, mais ou menos um ano, desse tipo de de é, eu decidi que está na nutrição, eu dar uma nada na carreira, né? eu já tenho em computação, tenho 20 anos de formado, eu voltei para a faculdade de nutrição em 2014, né? no, no momento eu, tô, eu, eu, eu ainda não me formei, né? tive que ficar na faculdade por causa de umas, umas complicações graves gravidez do meu segundo filho, mas um dia desse eu vou voltar com certeza engole muito sapo pela pela universidade mas acho que devagarzinho a, a verdade ela vai, vai se filtrando ela vai vai surgindo. legal Wilton. É, então a gente sabe então que você começou o blog com um projeto inicial de contar para sua família e depois tomou proporções que você não esperava e como que foi a aceitação da sua família com os fatos eles lidaram bem ou ignoraram os fatos e... E como que é a rotina de você, numa família, né, num, num contexto familiar e social, de você ter sucesso com a dieta ou explicar, ou mesmo conseguir adesão de novas pessoas? assim? Como que fica essa dinâmica entre o wilton que queria seguir a dieta, e as pessoas ao redor dele? No início, pelo menos dentro da minha família, assim, foi um pouco conturbado. Né? A mulher mais velha nutricionista já, então, assim, ela concordava plenamente com a redução de consumo de açúcar, consumo de álcool. Mas ela ficava grilada com o aumento do consumo de gordura. Né? Principalmente de gordura saturada. Né? Assim, eu, eu sou mais novo de cinco irmãos, né? então os meus quatro irmãos mais velhos, todo mundo ficou meio assim. O meu irmão mais velho é, é, é, é, é diabético, né? então, quando eu começava a falar, estava né? todo mundo meio que formisco. Ao contrário do que o médico me fala. Né? Isso não pode estar certo, não pode ser assim. Não é desse jeito. É só que à medida que eu, eu fui me adentrando e fui aplicando o conhecimento em a coisa ficou, você falou, quando eu falo, não, não tem argumento. Né? A, a, as pessoas viram que eu emagreci, viram que os meus marcadores melhoraram, né? e aí entra aquele ponto da dissonância cognitiva. Você, você conseguiu manter duas ideias contraditórias ao mesmo tempo. A uhum. pessoa é, vê em você que funciona, vê o seu exame que melhorou, mas ainda assim eu não acredito. É, é estranho, né? você, você vê um fato e não acredita nele é, Eu vi, eu vi, eu para perder eu vi o que ser de cair 70%. Mas mesmo assim eu não acredito no que ele está fazendo. É estranho. Né? Por outro lado, dentro do da... minha ambiente de trabalho, começou uma coisa, uma indústria bem chata, assim, meus colegas me zoando o tempo todo. Aí quando eles quando saem do armário, vão dizer assim, eu não vou mais comer pizza, não vou mais comer isso, eu não vou mais comer aquilo, elas fazendo questão de vir com a pizza. Eu um tinha que ensoprar na minha cara, Soprava, <risos> <tifa niche. risos> claro, assim, que come aí, come aí. Não, obrigado, valeu. E aí e essa zoação ela durou, sei lá, o... aqueles dois meses que eu falei. Naquela época a galera viu que eu emagreci oito quilos, só pouco. Esse cara tá fazendo alguma coisa estranha aí, né? Alguma coisa tá dando certo. Eu mostrei minhas na sala. Exatamente no dia, eu cheguei, não sei lá. Mas, às vezes um tudo melhorou. E aí, deixa eu falar agora. Aí, nisso aí, cara, já os três ou quatro me procuraram. Não, a gente quer aprender como é que faz. -se. Vamos fazer também. E aí, quando foi se espalhando, então assim, ó, a, a, tem, tem um colega meu que perdeu 35 quilos. O cara tava, lá, é um gordão. E é. Tá fininho tá agora. Tem é, várias pessoas. O, o, o, meu, o meu antigo gerente, né, tinha problemas de joelho por causa de sobrepeso, tinha problemas de pressão também. O cara tá novo. novo tem até, ele deve estar na casa de 55, 56 anos hoje. o meu outra pessoa, é, quem olha para ele hoje e olha, conhecia o cara de não reconhece. Ele emagreceu muito. Eu não sei te falar nem quanto, não. Mas muito, muito, muito, E assim foi com mais um monte de gente. Aí depois de um tempo me chamaram para palestrar na empresa. Acho que assim, lá dentro foi um difusor né? bastante grande mesmo. Muita gente aderiu né? por, minha, por, minha, por minha influência direta. Minha esposa acabou de chegar. Né? É, mas assim, então, é, acho que assim, a, quando as pessoas veem o, o fato acontecer, né, alguns até, até, até relutam. Né? Mas. Acho que a grande se dobra. Se dobra ao fato. Né? É né? Bom, então e a gente sabe que você mora com a sua esposa, né? acabou de entrar aí. Você tem dois filhos, um né? que nasceu mais recentemente. A gente queria saber como fica para conciliar ou introduzir essa alimentação que é diferente né? do que para a maioria das pessoas é uma coisa bem diferente. Como faz para conciliar isso no seu dia a dia em termos de, dos seus filhos e da sua esposa? olha assim, só, é, aqui em casa quem faz a comida sou eu, basicamente, eu sou o cozinheiro da casa. Então, assim, eu, as comidas que eu preparo são sempre comida de verdade, não né? faço questão disso. Então, na minha casa eu nunca preparo macarrão ou coisas contínuas, por exemplo. Por outro lado, né, tanto, tanto a minha esposa quanto, quanto, quanto a minha filha, principalmente, né, eles não, não seguem a dieta risca. Uhum. Né? A minha esposa, por opção própria, claro, né? e a minha filha por quê? Enquanto ela estava conhecendo o que era comida, eu ainda não sentia a comida. Então, eu só, quando eu adotei, em 2013, ela já tinha seus aninhos. quase quatro, na verdade. É, de forma que, assim, ela aprendeu a comer um monte de coisa que não é comida, de verdade. Uhum. Porque eu tenho isso, uma, tenho essa mágoa né, de ter perdido esse tempo. ao mesmo tempo, eu também não conheci. Eu fico remoendo também. Uhum. Mas, assim, o Dentro de casa, eu nunca falo. Não, não Mas por exemplo, a minha filha às vezes ela fala papai, eu ia comer um biscoito fechado. Eu fiquei no dilema durante muito tempo. Sabe? Só que o que eu percebi? Se eu não mando, né, já que ela já tinha, esse, já tinha desenvolvido esse gosto, se eu não mando o biscoito fechado para ela, ela ia pedir meu colega um colega para estar longe. Então eu comecei a fazer um trabalho de redução de danos. Uhum. Então, por exemplo, dentro da minha casa, o almoço, o jantar e o lanche, são sempre comidos de verdade. Mas quando ela vai numa festinha de aniversário. Deixando como ela quiser. Né? Eu fico tentando contrabalancear a, a, a minha vontade né, de que ela faça coisas boas, com a minha, a, minha, a minha preocupação de que ela fique traumatizada de alguma forma. Isso eu não quero de jeito nenhum. Não é. ah, meu pai deixava vai deixar ela comer nada, agora eu vou comer tudo então. <risos> então eu não quero que chegue nesse ponto. Tá? Então, por exemplo, vai pra aula, eu fechei a hoje, eu mando um, dois, para de ela matar a vontade dela quando que quiser. Eu percebo que se come o quiser, ela não come tanto. É, eu me comparo com ela quando eu era criança, cara, eu nadava em Guaraná e se focava em brigadeiro quando ele festa é de criança. Uhum. Ela não faz isso. Né? Eu acho que assim, aos pouquinhos a coisa vai se filtrando. É né? o meu filho mais novo, estou né, tendo a chance de começar direito. Ele é bebê ainda, está comendo só papinha por enquanto, mas as papinhas são sempre comida de verdade. Né? Então, até hoje eu não, não, não, não coloquei nada de macarrão, por exemplo, ele nem pretende. Uhum. É, não sei como é que vai ser quando ele for para o mundo, é, porque uma criança de 2, 3, 4 anos, é, ela já come tudo que um adulto come, ela é capaz de comer, mas não tem servimento ainda. Então, lá mãe, se for para a casa do, do vovô, da vovó, do tio da tia pode, vai ser uma vontade de comer lá e eu não vou dar presente para pegar. Vou uhum. depender um pouco da orientação que os outros, dos adultos presentes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que com a, com a orientação que eu estou tendo para viver agora, para a orientação dele agora, eu acho que vai ser um caso no seu centro Vamos ver. Assim, até porque a gente sempre tem tempo de mudar. Né? Eu, eu me arrependo, me arrependo não arrependo não, posso chamar de arrependimento. Mas eu fico muito triste por tipo, eu não ter conhecido isso antes. Os quantos anos da minha vida eu perdi. Com 40 anos agora, o meu corte em preparo físico, são sou um homem de 18. Né? Até estava na esquerda e tudo mais. Depois, se eu tivesse começado isso quando eu tinha 18. Só né? que tem idade de 5 anos de idade agora, né? Eu acho muito triste, às vezes, de ver as gerações mais novas por desinformação mesmo. O não sabe que existe outro mundo. É, ele não sabe é, que aquilo que ele está comendo porra, vai fazer mal. Pode não ser agora. Né? Quando você fala, todo mundo responde, né? Você tá louco. Você tá louco. Paciência. É, com é certeza. Verdade, é verdade parece. Com certeza, é, mas se quiser a minha opinião, eu não sou pai, nem entendo nem nada de criança, mas acho que se você fazer a base, tipo, com os seus filhos em casa, não importa o que eles comem, festeja de aniversário, porque isso vai ser uma porcentagem muito pequena do tempo, vai ser Exatamente. bem raro. Exatamente isso. É, assim, é por isso que eu não fico tão estão preocupados. Aquilo que eu falei, eu, eu, eu meço por mim. Cara, do, desde que eu me entendi por gente. Até eu fazer a. a, a Foi antes, antes de, de, de, de, de, de, de, de. eu ter adotado dieta para a área. Eu já tinha melhorado a minha alimentação. Mas, mas vamos colocar aí, dos 5 até os 18, 19, 20, eu só comia porcaria. Só comia porcaria. Não comia vegetais nenhum, só comia pizza, hambúrguer, batata frita, refrigerante, chocolate. Cerveja, muita cerveja. <risos> Aí por volta dos 20 anos eu mudei um pouco isso, né? comecei a praticar capoeira e não dava para ficar mantendo aquele monte de cerveja, pizza, com a prática do, da, da atividade, porque simplesmente não dava. Então eu passei a comer coisas saudáveis. Aí eu fui comer saladinha, comer arrozinho integral, né? ajudou, mas não resolveu. Acabou né? que as grandes fontes de carboidrato, que era o chocolate, a pizza, a cerveja, o, o macarrão, eu tirei, mas eu tropei por outras fontes de carro entre o arroz integral, entre o macarrão integral. Uhum. É. Paciência, paciência. É, com certeza. É, pelo menos eu, pessoalmente, passei a grande parte da minha vida, desde criança, tendo uma criança gordinha e não podia comer refrigerante e, e doce, mas comia um monte de arroz integral, macarrão integral, refrigerante diet, suco de caixinha. E, e é uma dúvida muito comum de quem está começando, você entender que, que, como que antes podia agora não pode. É uma dúvida que a gente vê bastante, né? Uhum. E qual dúvida que você mais vê, assim, de quem começa a dieta palha, quem segue lá no, no palho diário? Cara, é, Para as pessoas é muito difícil, primeiro, é entender que trigo e é açúcar e bioquímica é também a mesma coisa. fala, uhum. eu não como açúcar. Aí você fala, não, você café da manhã o você fala, não, eu como a granola com mel e aí eu, depois eu como a tapioca ou eu como um pãozinho integral. Mas cara, no final das contas, né? Tudo bem, a tapioca não tem glúten não tudo mais. Mas no final das contas, pode tudo virar glicose do mesmo jeito. Então, você acha que não come açúcar, mas está comendo um monstro. Você não come açúcar é refinado. Você não come açúcar branco Ah, é aí aí, a outra falou, mas eu coloco o generário, eu coloco açúcar mascal, é, é nada mesmo, né? Se você fizer açúcar de limão, vai ser açúcar do mesmo jeito. É, a gente vê eu, só comer comendo açúcar de coco. Ah, não, esse é açúcar de coco é mais salgado. O seu pâncreas não quer saber de onde a açúcar não. Açúcar é assunto. E a outra dúvida que surge sempre é a galera é, é, comigo de comer gordura. É, são os dois pilares, né? Tá ruim faz bem e gordura faz mal. É difícil demais quebrar esse paradigma. Então como assim o óleo de cárter não faz mal? Como assim a margarina que tem o um ceguinho e amiga do coração A televisão falou comigo e ela faz bem? Mas é, meu irmão, a é, televisão falou uma coisa, mas o papel e a, as ondas, né, a difusão aceita tudo, né, cara? Pode falar qualquer coisa. Pode falar com a panela, vem pelado para meu presente de Natal, na Páscoa. <risos> aí. Então, não é verdade, só porque alguém é, que falou. É, a distância Sim. de falar e fazer é muito grande. Com certeza. Aí tem mais uma pergunta também, é, é, é, é compõe também mais um pilar, que é todo mundo acha que dá para compensar a dieta malhando. Ah, essa então, é bem comum. Não dá. Cara, não dá. Não tem jeito. É impossível. Vamos então, assim, pegar no melhor pior caso. Digamos que você continue bebendo sua Coca-Cola, foi uma Coca-Cola do jeito que ela vem na latinha Ela tinha bebida, Coca-Cola com açúcar. Aí você vai querer compensar sua Coca-Cola malhando. Tá. Latias de Coca-Cola vai te custar mais ou menos duas horas na esteira. Você vai correr duas horas para cada latinha. Que você, come, você vai na festa e compõe quantas latinhas? Cinco, seis. Você vai correr doze horas na esteira depois? Não vai, velho. Não vai. Né? É impossível queimar as calorias todas as que você comeu extra, só amarelo. É, e aí, quando você fala com o marido, não, isso tudo. Ah, tilt", Agora eu meio... não, não, mas o meu amigo corre, o meu amigo corre e ele é marrinho. Meu amigo nada, é marrinho. Meu amigo pedala, é marrinho. Olha o Ev, sempre que ele para de pedalar, de correr, de nadar, ele gosta, não é? É, mas é, velho. Se você está ficando magro lá com esse exercício, está errado. é errado. Não, não é todo mundo que consegue malhar 15 horas por semana, 20 horas por semana. isso é um, já é um problema. E depois, malhar 20 horas por semana não é o estado normal do seu, Não é. A gente não existe para fazer com isso. Aí você fala, está tudo, tudo, tudo, tudo, É como <risos> É verdade, é, uma, é, um, é porque eu acho que tá tão enraizado nas pessoas o paradigma das calorias que se você pode comer mais lixo se você tiver um, um gasto calórico e ela não pensa que se ela correr 12 horas, igual nesse exemplo, o que vai acontecer depois das 12 horas ela vai estar tá morrendo de fome e não vai levantar do sofá por 3 dias, que ela vai estar tá exausta. Então também tem os mecanismos de, de regulação nossos, né, para gastar menos calorias quando a gente gastou muito. E para comer mais quando a gente gastou muito, não, não dá para enganar a natureza. É, eu achei muito bacana, eu publiquei um umas duas semanas atrás, um post do Felipe Peazesi, né, que é o pessoal da PN de Brasília, ele falou sobre a questão de dois de ceriódicos para não queimar gordura. É, eu, a, a, o desenvolvimento na raciocínio é muito bacana, porque quando você faz uma atividade qualquer o seu corpo tende a compensar aquilo, então se você faz uma atividade que queima gordura, esse aeróbico, por exemplo, o seu corpo tende a repor aquela gordura. Se você faz atividade queima glicogênio, né, situação pesada, exercício é anaeróbico, o seu corpo vai tender a repor o seu glicogênio. A questão é que para repor o seu glicogênio ele precisa queimar gordura. É aí que a, a coisa muda de figura. Mas, então, porque o cara puxa ferro tá pesado, não faz aeróbico e emagrece. Por isso. Se puxar ferro, você vai estar queimando glicogênio, ar. Para repor isso aí, você vai ter gastar sensor de gordura. Por isso que o, o, o o exercício intervalo de alta o treino intervalo de também. Né? E esse tipo de conhecimento ele, ele não se filtra para as pessoas que não é Porque a academia da defração, o conhecimento dentro da academia, as pessoas não aprendem isso. É é, o que é mais engraçado é que isso é um conhecimento que está nos livros, né? mas, por algum motivo, não é ensinado. Ou se ensina de passagem. Né? Por exemplo, sabe-se que para você conseguir sintetizar a você precisa ter glicose. Uhum. Aí quando a pessoa tem bixévelis elevado, o médico manda cortar a gordura. Porra, velho! O negócio não é feito de gordura. Uhum. É, então até, até leva aço assim, de mas sem glicose, não vai, velho. Né? Então, o glipseféris precisa de glicerol. O glicerol é nem uma légua de glicose. Se não tem glicerol abundante, não vai ter glibicevis não. Então tem a primeira coisa que cai. Você faz uma dieta, ao menos para apoiar, ele diz quem né? o meu cara tá é 70%. Aí quando então, assim, mas como assim você come esse monte de picanha e bacon? Você tem que fazer 35%? É 35, velho. É né? 35 anos. Né? Ainda há tá 35 estado há 3 anos, não foda. Então, né? então, é, é, é. então dentre essas dúvidas. E, e acho que você tocou em pontos bem importantes, que são vários pontos que as pessoas têm que internalizar para ter sucesso na dieta. Mas se você pudesse resumir em um conselho para quem está começando a dieta e ter sucesso, qual seria esse conselho? Cara, acho que assim, o conselho maior é que estude. Estude. Porque o, você vai ser bombardeado o tempo todo né? pelas informações que estão circulando no mundo. E o que está circulando no mundo, né? na sua grande maioria, é conhecimento profissional. É conhecimento de 40, 50 anos atrás. A é pirâmide profissional funciona. Para emagrecer eu tenho que reduzir as calorias. Esse tipo de coisa é, é muito forte, a pressão social disso é muito grande. Né? Então, assim, se uma pessoa quer é, emagrecer efetivamente né, e em paz, principalmente, ponto 1, um, tem o momento para gober, é Isso é legal. obviamente mente, você vai ter que tomar mais duro né? mas, é, para você suportar o ular você vai ter que ter um conhecimento teórico. É porque e senão a pressão fica muito grande. Cara. Então você tem que saber por que, que a gente vem aqui. Né? Qual que é a influência que a, a alta de aqui na terra? Você não precisa ser expert. Não, não tem que ter a média entender isso. Mas saber como é que a coisa funciona. Entender o que é um carboidrato e onde eles estão presentes. Daí você se liberta da questão de ficar escolhendo a comida e de fazer escolhas erradas. Principalmente para você saber o que você pode comer. Não tem muito jeito. Tem que ler ou, pelo menos, assistir podcast, assistir vídeos, é aprender com quem sabe. Bom, nesse contexto de alimentação pale comida de verdade, desde que você começou isso, até mesmo durante a faculdade de nutrição ou mesmo no blog, no Paleo Diário, qual que você acha que é a maior dificuldade que você viveu e qual que seria a maior alegria que você viveu? A maior dificuldade, deixa eu pensar. É porque, assim, porque eu tenho uma característica, né, desde, desde que eu não entendo, gente, que assim, é, para mim nunca foi um sofrimento muito grande mudar a minha dieta. Então, assim, a partir do momento que eu, que eu entendi que aquilo me fazia mal, para mim foi fácil largar. Então, por exemplo, eu não senti falta do açúcar, eu não senti falta do macarrão, nem do pão. Eu realmente desde, desde o dia zero. Né, eu nunca tive essas compulsões de comer esse tipo de coisa. Eu, eu entendo que se eu comer, eu provavelmente eu vou escorregar muito. Né? Mas ainda assim, a é que ela não me ataca. Né? É, eu acho que talvez tenha sido difícil para mim no início, depois eu acabei remediando, porque nos meus primeiros sei lá, seis, sete meses, como eu seguia muito oh, o marxismo, a onde quebra eu fiz aqui, o físico e o lório de eu, por exemplo, eu deixei de comer tubérculos né? por um tempo. Batata inglesa eu fiquei muito Eu já tinha voltado a comer. Eu fiquei muito tempo sem comer batata inglesa. Eu adoro batata inglesa. É claro que hoje em dia eu não como mais nem perto da quantidade que eu comia antes. Mas eu gosto. Outra coisa que me doeu um pouco também, não foi, não foi tanto, eu achei que eu doer muito mais, foi abandonar a cerveja. Eu, desde que eu aprendi a beber, eu sempre fui um grande bebedor. E, pô, chegou num tempo que meu peso estacionou. eu estava fazendo dieta direitinho. Eu comecei a analisar onde estavam as minhas grandes fontes de carboidrato. Eu pô, estava sobrando cerveja. Eu tinha cortado trigo, eu tinha cortado pão, cortado macarrão, a cerveja estava lá. Eu falei: não, vamos, vamos fazer um teste. eu vou ficar um tempo sem tomar cerveja, vou passar, vou passar o tamapinho, vou passar a bebida deste lado. Né? E, por incrível que pareça, né, não doeu tanto. Não doeu nada, talvez. A decisão de parar foi muito mais difícil do que o ato de parar. Eu posso dizer que já tem três anos que eu não tomo cerveja, não sinto mais falta, né? não sinto mais falta mesmo. Ah, Bem, em termos de alegrias, é, é claro que você vê de volta o um peso, no meu caso, a peso que eu tinha quando eu tinha 18 anos de idade, né? já estava com 40, 37 né? anos quando eu comecei, tem aquele peso de volta, aquela saúde de volta. Né? O meu condicionamento, na verdade, estava melhor do que os 18 né? então, é Isso assim, E a aparência também, né? a definição muscular e tudo mais. É, mas o que eu costumo falar para as pessoas que me seguem, que mesmo se eu não tivesse perdido nenhum drama de peso, cara, ainda assim eu teria feito a mudança. É, porque o, a quantidade de outras coisas que mudou, o fato de nunca mais ter tido azia. Né? Até começar a dia de trabalho eu tinha azia todo dia. Todo dia. Eu chegava em casa, às vezes comia no lanche da tarde, comia um pão de queijo, comia um açaí, com um granola. Chegava em casa à noite, arroz com feijão, carne salada. Cara, batata. É, comia isso, começava a ter azia. Desde que eu mudei a alimentação, cara, a partir do dia zero, nunca mais eu tive asilo. Só isso já foi um salto enorme na minha vida. Né? Mas além disso, nunca mais eu tive acne, nunca mais exagero. Mas são muito, muito, muito, muito raras né? a, a, a aparecer espinhas no meu rosto. O que mais? Os meus cotovelos eram sempre ressecados, né? sumiu também aquela casca e desapareceu. Os meus pés rachavam muito, né? também pararam de rachar, nunca mais tive sinal disso. E... Ah, eu fui um, um, um diagnosticado com fibromialgia em 2002. Hum. Tá? Em 2002 e 2013, comecei a fazer dieta, eu tratava fibromialgia com relaxante muscular, um relaxante leve, mas era é um relaxante muscular. Né? E, pô, isso sempre me deixava meio grodo. Sim, eu sempre percebi isso. Meu desempenho, por exemplo, na capoeira caída, quando eu não tomava um remédio. Eu não tomava sempre, mas sempre tinha que isso, eu tomar. E o que eu percebia? Minha fibromialgia não sumiu, ela não desapareceu, não, mas ela melhorou muito. Agora eu posso se contar nos dedos, às vezes, que eu tive crise. Então, de 2013 para cá. É, e só isso aí já teria compensado o né? só, só esse fato. Eu acho que é isso. Para mim foi isso. Essas essa foram as grandes alegrias. Assim. Legal. Acho que, foi um, acho que foi uma boa introdução para o pessoal conhecer você. A gente recomenda que todo mundo confira o Palio Diário. E antes de, de você passar aqui todos os seus links, uhum. mídias sociais, o seu palediário, qualquer projeto que você prefira, é, qual pergunta que você sente que faltou a gente fazer ou que você gostaria de responder? Isso é, um momento para você deixar a mensagem que você quiser agora para quem está ouvindo a gente e deseja ter sucesso nesse estilo de vida. Cara, eu acho que assim, a mensagem que eu gosto é sempre de deixar para as pessoas é você, você se dar o benefício da dúvida. Porque assim, tem aquela coisa, né? você está ouvindo desde que você se entende por gente que cultura faz mal, que tem que reduzir calorias, que carboidrato é gostoso e faz bem, que a aveia é bom para o seu intestino, é, que trigo integral é bom e que você tem que correr na esteira uma hora por dia, todo dia da sua vida. Né? E ao mesmo tempo, as pessoas têm feito cada vez mais isso, só que não está funcionando. As pessoas são cada vez mais obesas. É, o volume de gente vai ter na academia aumentou Inicialmente da década de 70 para cá. é isso. Só deveria começar eu te falando esse tipo de coisa. Você, ao mesmo tempo, você percebe que isso não dá certo. Seu coração, a nossa barriga, às vezes, você sente que não está dando certo. Né? O corpo, o corpo, o corpo, corpo, e a minha barriga continua enorme. E aí você vê um outro grupo de pessoas que está aí na contramão da coisa. Falando, caramba, não é assim. Né? A ciência entendeu errado, a ciência está sendo revista. Isso é muito importante. Né? Não é a gente está tirando da nossa cabeça. Não é o eu que estou falando. É um laboratório de pesquisa gigante. Tudo bem que ele é um falando contra, não é só um, mas é que seja, são vários falando contra muitos mais. É. O resultado está é Quando o fato não tem argumento, né? eu falei antes. Eu, na minha cabeça, tudo bem que eu fui formado em ciências águas, eu, eu dar a opinião, quando eu vejo um fato que contraria claramente com provas aquilo que eu acredito. Não, velho, é você ter humildade de falar, eu estou errado, vou mudar de opinião. É perfeito, é. Lito. acho que a gente também acredita muito nisso, nossa função aqui é realmente é, deixar essa pulga atrás da orelha das pessoas para elas mesmo pesquisarem cada vez mais, né, poderem discutir com seus respectivos profissionais da saúde e, se for o caso, procurar outros profissionais para indicar o melhor para elas, sempre pesquisando o máximo que der. Bom, e para finalizar, deixa seus contatos, mídias sociais, o, o seu manual, fala um pouquinho do manual pessoal também que eu acho que é interessante. Então, é, o, como o meu blog cresceu muito, né, hoje eu tenho meio milhão de acessos mensais aí, você coloca uma enxurrada de e-mail todo dia, um monte de gente querendo saber coisas, perguntando, perguntando. E eu decidi, com, com o tempo, né, compilar isso aí, compilar o conhecimento que eu tinha, né? É um manual para ajudar essas pessoas a até terem menos dúvidas, né? a, a, a se iniciarem na jornada. Então, assim, esse, esse manual é composto. É, são, são quatro livros né, que vão destrinchar teoria e prática né, para uma pessoa que quer se adentrar na dieta com alho. Tá? É, mais dois diagramas: né, são diagramas de PPS que você pode imprimir, tamanho grande, cola na geladeira, colar na parede. E os diagramas eles vão te ensinar basicamente quais alimentos você é, deve escolher. É, para ter uma alimentação bacana e o, o, tem um, um, um segundo diagrama que ele te ensina, enquanto você não tem isso no seu coração, o que, que eu posso comer, e o que, que eu não posso comer, ele vai te guiar com uma série de perguntas. Né? Ah, tal alimento é assim? Sim ou não? Respondendo, respondendo perguntas do tipo sim ou não, até ele vai te falar se esse alimento cabe em uma dieta pátria ou não, e ele decide não ou não, né? cabe a você. E então são esses quatro livros, são esses dois diagramas. E uma palestra que eu fiz em 2015, né, uma palestra de mais ou menos três horas, né, onde de novo, eu destrincho, te teoria. Né, então, para quem não gosta muito de ler, né, quer entender como é que a coisa funciona por baixo do, do, do capô do carro, quer né, entender como é que o motor, da ideia trabalho, o que faz a gente ganhar saúde, perder peso, estava né, tá nessa palestra também. Tá? É, vocês podem deixar o link aí, né, para se interessar né, pelo, pelo, pelo manual. Isso, meus meus contatos né? no Instagram. Eu sou o Diário mesmo, sem assento. E o meu blog é o ww.palediário sem Estou lá, eu tento publicar artigos três vezes por semana, né? incluindo artigos de meus próprios artigos, artigos de convidados, artigos que eu traduzo de, de fontes que eu confio e casos de sucesso, né? À medida que o tempo passou, as pessoas. Foram começando a me retornar né, as informações que eu passava para elas, sobre forma de depoimento. E isso é muito bacana. Né? Você vê uma pessoa que vai vencer 50 quilos, sem fazer cirurgia e sem tomar remédio. É muito gratificante você ver uma coisa É mesmo. Você tem um impacto real que a gente consegue fazer na vida das pessoas. É o que faz o trabalho continuar, é o que dá vontade de fazer a coisa acontecer todo dia. Falou tudo, Wilton. E é isso que motiva a gente a escrever também e a fazer entrevistas como essa que a gente está acabando agora, para as pessoas terem mais acesso a mais fontes boas de informação. Então, a gente queria agradecer aqui pelo seu tempo e por essa pela presença aqui no podcast e a gente tem certeza que o pessoal gostou bastante e vai pedir uma segunda rodada aí com mais perguntas mais específicas, agora que eles já conhecem você. Eu estou sempre à disposição, eu adoro falar mesmo, Deixar eu falar até amanhã, né? Então, assim, precisando de que eu, eu venho de novo, né? é só chamar, aí então é todas disposição as assim. sempre. Perfeito. Beleza? Obrigadão. Então, Moçada, um grande abraço para vocês. Um grande abraço para você, Hildo, e para todo mundo que ouviu a gente. A gente se vê no próximo episódio do podcast. Um forte abraço do, do Senhor Tanquinho.